Na aula passada, a gente viu pra, que para um sistema de duas partículas, o resultado importante que a gente tirava, né, um sistema de duas partículas, era que se a força resultante externa, ou seja, a soma, de, a soma vetorial de todas as forças externas agindo sobre cada partícula do sistema, né, fosse igual a zero, então o momento linea, a derivada temporal do, do momento linear desse sistema seria zero e, portanto, o, o, o momento linear do meu sistema seria constante. E, e para um sistema de várias partículas, será que isso vale? Será, e como é que a gente faz a conta para, um, para o caso de um sistema de muitas partículas? Vamos começar, então, com um sistema de várias partículas. Eu vou pegar uma partícula aqui. Vai ser é uma partícula que eu vou tomar como, entre aspas, central no meu sistema, central no sentido de que eu tô vou centrar nela, vou centrar minha atenção nela por enquanto, ok? E essa partícula, e aí ela, existem várias outras partículas aqui no meu no meu sistema. Okay? Então a partícula que eu vou centrar minha atenção agora, eu vou dar um índice alfa para ela. E todas as outras partículas que não forem a, a alfa, eu vou chamar de beta. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que olhar para cada uma dessas partículas aqui. Essa partícula aqui sendo alfa, todas as outras são beta. Essa partícula sendo alfa, todas as outras são beta. Essa partícula sendo alfa, todas as outras são beta e, e assim por diante. Sobre essa partícula, vai, vai tá, vão estar tá agindo forças... Vão estar agindo forças advindas né, so, é, das, vindas das interações com as outras partículas. Okay? E, eventualmente, uma força uma força externa aqui. Sobre a, então, essa força externa vai ser a força externa sobre a partícula alfa. E todas essas outras, todas essas outras forças devido à interação com as outras partículas, vão ser forças sobre a partícula alfa devido às interações com as partículas com as partículas de índice beta. Tá bom? Então, o que, que é a força resultante, o que, que é a força resultante sobre a partícula sobre a partícula alfa? Ela é a somatória, somatória para todas as partículas é, é, Para todas as partículas beta, um índice diferente de alfa. Por que, que essa somatória tem esse diferente aqui, né? Beta diferente de alfa. Porque a partícula não interage com ela mesma. Então, essa somatória aqui, ela exclui a autointeração da partícula com ela mesma. De F beta, ou seja, força que a partícula, partícula alfa sofre devido à interação com as outras partículas de índice beta. Isso aqui, obviamente, né, vai, vai de, de, de, de beta indo de 1 até, até n, que é o número total de partículas que a gente vai ter no nosso sistema, mais a força externa agindo sobre a partícula alfa. Bom, e o que, que é então a força. O que, que é então a força, a força resultante total sobre o meu sistema? Eu pego esse cara daqui e somo para todas as partículas alfa. Então eu vou ter uma somatória para todos os alfa indo de 1 até n, indo de 1 até n, somatória. Beta para beta diferente de alfa, beta indo de 1 até n também, de F alfa beta, mais somatório de alfa igual a 1 até n da força externa agindo sobre a partícula alfa. Okay? E aqui né, eu estou considerando só uma força externa, mas no caso de haver várias forças externas, a gente já bota aqui a resultante das forças externas agindo sobre a partícula sobre a partícula de índice alfa como é que a gente como é que a gente vai tratar essa equação aqui essa equação aqui não é óbvio não é óbvio como tratar essa equação acho que o jeito mais fácil da gente tratar essa equação é a gente considerar um certo número fixo de partículas e vamos ver como é que a gente trata esse cara daqui. Como é que trata esse cara daqui? O que, que sai daqui? Ok? Vamos, para simplificar e não deixar a coisa muito longa, fazer n igual a 3. Então, como é que fica essa expressão aqui? Fica força resultante é igual a somatória de alfa indo de 1 até 3, somatória de beta diferente de alfa, beta indo de 1 até 3 F alfa beta mais somatório de alfa igual a 1 até 3 alfa indo de 1 até 3 de F externa força externa sobre a partícula alfa como é que a gente expande essa somatória? No fim das contas é um pouco, tipo, um, um, um dos aninhados né? Num um programa de computador. Basicamente a gente vai ter, a gente vai, vai fazer o seguinte. Nós vamos, nós vamos expandir esse cara, expandir primeiro essa, soma, essa somatória aqui em alfa, por exemplo. E depois a gente expande a somatória em beta. Então, isso daqui vai ficar o quê? Alfa indo de 1 até 3. Então, vai ficar F, alfa igual a 1, beta, somatória de beta diferente de alfa, mais F1 externo, mais somatória, agora, alfa igual a 2, beta diferente de alfa, indo de 1. Até 3 de F2 beta, mais F2 externa, mais, mais agora alfa agora igual a 3, somatória para beta diferente de alfa, de 1 até 3, F3 beta mais F3 externa. E agora a gente expande essas somatórias para beta diferente de alfa. Então, minha força resultante vai ser o quê? Bom, vamos olhar esse termo aqui. Vai ser alfa igual a 1, então beta vai ser 2 e 3. Então vai ser F 1, 2 mais F em 3 mais F1 externo mais aqui alfa igual a 2. Então beta aqui vai valer 1 e 3 mais F 1 F2 F2 1 mais F 2 3 mais F2 externa mais, agora esse cara aqui alfa é igual a 3. então beta é igual a 1 e 2 F 31 mais f 32 mais f3 externa. E agora a gente usa a gente usa a terceira lei de Newton né? Vamos pegar F12. eu tenho F21 F21 é menos. F12 vai cortar, vai, vai, vai cancelar. F13, F31 é quem? É menos F13. Vai cancelar esse cara aqui com esse cara daqui. E F23 e F32, mesma coisa. Esse cara daqui é menos f 1 2, 3, portanto, esse, esse termo aqui cancela esse termo aqui. O que que me sobra? Isso aqui me sobra, sobra então, F1 externo mais F2 externo, mais F3 externo. Ok, então minha força resultante é somatório em alfa indo de 1 até 3 das forças das forças externas agindo sobre cada partícula alfa. Tá? Então eu posso escrever isso daqui de maneira mais geral que agora né? Lembrando, esse cara daqui, quem que é? P, maiúsculo, ponto, momento linear total do sistema, derivada temporal dele. Né? Isso daqui me dá, simplesmente, α de 1 até N de F alfa externo. Quem que é esse cara daqui? É a força resultante... Sobre a, a força resultante total das, das forças externas. Então, você vê que, vocês veem que para... É, não importa se eu tenho um sistema de muitas partículas ou não, né, basicamente, a, a, a coisa funciona exatamente da mesma coisa para várias partículas. Tá? Só que agora a gente vê que, se vocês quiserem fazer aí em casa, né, o... o é, expandir essa soma para n igual a 4, n igual a 5, quem for um pouco mais masoquista pode fazer para n igual a 10, né? vocês, vão ver que, vocês vão ver que é exatamente a, a mesma coisa. ok Então, na próxima aula, a gente fala um pouco sobre os limites de, de, de, de validade da terceira lei. Tá? E aí a gente vai começar a ver uma, um tipo de força aqui, Nesse ponto, talvez vocês ainda não tenham muita familiaridade, que é a força magnética sobre uma partícula carregada. E aí a gente vai ver um caso em que a terceira lei de Newton não é obedecida.